E aí galera do canal, aqui é o Zurbit com mais um vídeo. A gente tá aqui pra explicar umas coisas que eu fiz no canal, que legal. A primeira é que quando a gente atingir 500, tá, 500, é, 500 inscritos, a gente vai fazer um sorteio de cash ou no Dora Zodíaco ou no Steam, onde vocês quiserem. Vou mandar 15 reais e de mim, quando eu pegar meu inscrito vou mandar um de 50. Ou se não, dois de 15 e um de 50. Você vai depender do crescimento. É, por sinal, uma coisa que eu quero falar no canal. Eu vou gravar vídeos de, gravo, de Cabo de Odigo e de outros jogos também. Porque tem gente aí que tá achando que eu tô jogando o Cabo de Odioca certo. jogando pra investir, Como eu já falei, tô jogando mais jo da vo vocês, galera. Porque, tipo, se de panelinha, desmotivou o jogo. Quer matar, mata. A gente não tá nem aí. Essas atitudes de criança ficam mandando no E... Se você xingar a galera LGBT, sinceramente, desculpa, eu vou reportar pra um game. Quer xingar, xingue. E não quero, não quero que vocês ofendam a galera LGBT, entendeu? Porque eu acho isso criancice, isso é crime. Por sinal, se vocês vão ficar ofendendo, eu vou pintar todos e vou relatar um game. Se o um não fizer nada, eu vou relatar um advogado pra processar um games e vocês. Então, só deixando claro. voltar do sabor. É, obrigado para a galera que comenta, que tem ajudado, pô, continue assim, eu quero fazer um especial, quando dia 20 agora vai liberar o Soul Park, o novo. Eu tô querendo gravar a saga do primeiro Soul Park antes de sair o segundo, porque eu sou muito fã dessa série e eu pretendo trazer isso pro canal. Não sei se vocês vão gostar, vou trazer porque eu gosto, espero que tenha gente que goste também, acho uma série divertida. Tenho a atenção de trazer outros jogos que eu acho muito divertido E também quero dicas para vocês também, eu jogo de jogar CS, LoL, pretendo trazer também Mas Cabo Zodíaco sempre pretendo trazer o um jogos de calor Zodíaco Provavelmente... Logo, logo eu vou trabalhar porque eu estava afastado, como eu falei para algumas galera que me conhecem sabe que eu estava afastado E provavelmente eu estou dando foco, só estou dando foco no Cabo Zodíaco agora E eu trazer mais informações para vocês possíveis e logo logo não vai ter muito o que trazer com vocês, então o jogo vai ficar mais pra mim, é... interagir com a galera, jogar por cá pra lá, só nada muito importante, Até então quem me conhece é como foco é o LoL e o jogo de FPS. Então, o que eu ia falar pra vocês, não deu um braço. Atingindo 500, é, 500 inscritos, eu pretendo fazer uma live sorteando esses 15 reais de cash que pode usar na Twitch, no Twitch não, na, na Steam, onde quiser. Como vai ser feito o sorteio? No dia da live, as pessoas que compartilhar. Eu vou fazer um link antes, quando atingir 500 inscritos, fazer um vídeo comemoração Quando atingir é, 500 inscritos, esse vídeo com quem mais compartilhar, comentar, tudo eu vou ir lá no lá pra ver quem compartilhou aquele vídeo, comentou tudo e curtiu e é inscrito eu vou fazer um sorteio automático. Esse dia eu vou estar tá fazendo uma live. Opa, aperta-se. Vou estar tá fazendo uma live e vai ser isso. E sobre o Cabelo Zodíaco, eu tenho um negócio que do galáctico que eu, muita galera não tem feito. Isso é legal de fazer. E até canal não tá mais aparecendo aqui, aqui. Isso aqui tem horários. Pô, tu clica aqui vai ter barulho de se inscrever. Pô, é muito bom você vem aqui na liga você põe aqui se inscreve, se inscreve participa é muito bom tá muito, muito da hora então gente lembrando quem quiser jogar por se divertir relaxar curtir o jogo pode aparecer na minha guild mas quer jogar hardcore como eu venho lembrado nos meus vídeos é, escolher outra, outra guild lembrando a gente sim, a gente ajudou o canal de Severance com um Gold. Mas todos que deram Gold, a gente devolveu e com juros. Então pra galerinha que ficou falando, graça? É, independente. Eu não vou ficar seguindo arrumando briguinhas, porque os quis. Foi o caso, que até então que o líder da guild era o tal de Kenshiro. Então ele saiu da guild, porque eu não apoiei essa situação. E essas demais hoje vieram com graça, então não nem aí pra eles. Quer matar, mata, faz o que vocês quiserem. Estou um pouco me importando. Tô mais falando pra me divertir e não vou mudar de servidor. Será que vocês queriam ouvir? Não vou mudar de servidor. Quer matar, mata, quer, quer xingar, xinga, quer pra zoar, na zoa, desculpa se vocês têm bastante dinheiro. Aqui nas maras é pobre mesmo. Se vocês falarem que vocês fazem a festa, dá pra mim. Não tem como que gastar, dá pra mim, né, Pets? <risos> só, só pra lembrar, pode Eu tenho um card power, leve, leve o 55, si, tá? tá? Pra aqueles que acham que eu ponho 100, 200 reais, tá 100, 120 card power, isso pra mim não é nada. Se eu estiver trabalhando, eu ponho também e ainda faço o texto como eu tô passando, entendeu? Na massa, galera. É massa. Isso né? é ele. A mente pra poder seu power, melhorar suas habilidades. isso é, um, é um cara que tá ajudando a gente com muita gente pra vocês. Vou pôr na raça, quem tem dinheiro, quem é pobre que nem é a gente, vou pôr em dinheiro. E... eu vou jogar social, obviamente. Até então que esse vídeo eu vou fazer muito propaganda, vou colocar no canal, vou colocar só aviso. E quem quiser ver, ver. Quem não quiser, não ver. É, propósito pra falar... Uh, quer, quer xingar, xinga no mundo quem tá gastando megafone é vocês quem tá gastando dinheiro vindo vida é vocês diante de vocês mesmo, né? meu <risos> pra mim é muito burrice gastando megafone no mundo xingando alguém <risos> mas se não tem se tem, se tem dinheiro pra xingar pô, aproveita e manda pra mim, né? concorda? é tem claro, pô, desculpa. Tem dinheiro para xingar? Xinga, aproveita. Por dinheiro é teu, né? Meu As crianças querem ficar bravo por causa de jogo, na moral, quero ficar bravo por causa de jogo. Velho, eu, eu sei que tem muita gente que gosta de jogo que leva a sério porque é fã da série. Eu não levo a mal, mas nego venho é, é, tentar me irritar achando que eu vou me irritar por causa de um jogo. Ah, me desculpa, se fosse o LOL, uma pena ranqueada. Ainda 5 pro Platina, puta que pariu, aí... É pessoal! Mas se não é, gente, fala o que quiser, tão me importando. Não mexe com jogos que eu gosto. Tipo, eu gosto de Cavaleiro, mas eu não sou fã de Cavaleiro. Eu tenho então, que eu ainda não vi o anime do Calor of Duty Desculpa pra galera que é fã. Eu não vi, eu sou fã de RPG. Mas o dia por lá é o já é que me faz ser fã, que nem o Digimon, entendeu? Eu sou fã de Digimon, é, Pokémon nossa, jogar tudo aqueles em Desde as crianças eu quero fazer um... um especial, ver se consigo fazer uma live, porque a internet que é baixa, tem sabe como é que a gente não faz live porque a internet que é 4 Mega, mas jogos offline dá pra não fazer live. Eu quero fazer uma live de Sonic, no Dia das Crianças, porque eu sei que meu público aqui, a mulher tem 18 a 25 anos, então, é, 18 a 25 anos, é, o é público mais velho, lembrar o Sonic, o Mario, jogar um Pokémon, pô, Street Fighter, puta que pariu, é foda, né? O Resident Evil, hein? Bom, joga assim, pô. Então, comenta aí o jogo que vocês querem para você o do Dia das Crianças, e lembra aí, gasta muito megafone aí. E, pô, vocês que estão com raiva aí, mete o dislike, pode meter o dislike, mete o dislike, quem tá com raiva. Quem gostou, gosta do nosso vídeo tudo, quer apoiar sempre, mete um like. Quem, quem não gosta, aí mete dislike, parece aí, pô, eu gosto. Lembra, quanto mais vocês verem mais um vídeo me dar, pô. Lembrando que quanto mais vocês estão aparecendo aqui no meu canal, mais vocês estão me ajudando. Então, <risos> diferente se vocês não gostam de mim ou não. Me desculpa, continue aparecendo. Comentem aí que não gosta. Xinga, eu vou responder com tanto feliz. graça Então, um abraço para vocês e fui.